É uma boa sensação, obviamente uma pessoa quando concorre, concorre para ganhar, mas desde o momento entre a submissão do do projeto até saber o seu resultado, essa é uma incógnita e essa é uma surpresa agradável saber que ficou numa boa classificação. E o que levou a candidatar-se a Eu juntamente com o meu colega vimos um póster na nossa universidade em que havia um concurso disponível, então decidimos atirar-nos de cabeça e arriscamos e deu bom resultado.